Ei, aí clã Jodan aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Stardew Valley, simulador de agronegócio artesanal para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, Android, Iphone, praticamente para tudo né. Foi pedido aí pelos amigos do clã nos comentários, e hoje a gente vai jogar um pouquinho disso, fazer um novo jogo, eu nunca joguei, então já sabe. Está aí feito nosso personagem. Tem uma. Tem bastante. Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? é bem customizar, né? Pra vocês verem, a gente tá usando o cabelo 43. Aí a gente preencheu o formulário. Vamos lá. Beleza, a gente acordou. A gente tem 500 moedas. Está aqui o dia, diário, apresentações. 12 de 28 pessoas cumprimentadas Tá quebrando presente mesmo, né? Ah! Conseguimos abrir o presente Você recebeu 15 sementes de Chivirivia Aqui está um presentinho para ajudar você a começar, prefeito Legal Deixa, deixa as sementes aí Beleza Ah tá A TV? Previsão do tempo vidente, vivendo da terra <risos> Bem vindo vivendo da terra, estamos voltando com uma dica para todos, preste atenção E eu pulei, não tem problema Previsão do tempo Vamos lá fora, começar a trabalhar né Nosso, Nossa fazenda tá uma bagunça Então A gente não consegue nem se, se movimentar sementes mistas ó oh. o bichão é o bichão mesmo, oh. será que dá para limpar tudo rapidamente? É, não estou muito não estou muito sur, não vamos tentar outra ferramenta oh. a música é bem agradável Ele meio que quebra onde você clica, então tá bom Seu machado não é forte o suficiente para quebrar este toco Não sei, mas parece que a gente está derrubando a árvore, viu? Minha energia não tá boa, vamos usar o arado ah, certo o arado. Utilize o arado. Utilize a enxada. Eu tenho 15... 15 li... sementes. Estou exausto, não tem problema, a gente trabalha mais devagar. Tá muito cedo para dormir. Vamos plantar. É mais fácil segurar o botão, O que é isso aqui? Argila, recursos, tá bom? É mais argila. Vamos ver qual que é o próximo passo. A praia. Regue todos os dias até com a sua colheita estar pronta. Tá bom, tem que regar. A gente pode regar onde tá. <risos> a gente tá em pé em cima da plantação, tá bom. Oh não! <risos> A gente dormiu em pé. ah eu não precisava ter regado hoje, não precisava ter regado. Bom, e agora? Sementes mistas? Bom. Vamos plantar sementes mistas então. Quantas sementes mistos eu tenho? Só isso? Oh, melhor que nada Dá mais uma limpada? O que a gente podia fazer? Achamos algo, um geodo, você encontrou um geodo, o ferreiro pode abri-lo para você, o que será que tem dentro? Sei lá A gente está superando a fome dormindo, eu acho que é fome né ando as forçaçada reparei que o nosso dinheiro 1050. Vamos dar uma olhada o que temos aqui na, na caixa de correio Alguém deixou você na clínica a noite passada, você desmaiou de exaustão 50 euros foi o tratamento médico Que triste Achei que desse para pegar os lixos Né Pra revirar o lixo dos outros <risos> Achamos um pão, vamos comer Tem como comer? Tem, tem como comer Uma baguete crocante no lixo Recupera 50 de energia e mais não sei quanto de saúde que eu nem sei onde ver Deixar pra mais tarde 9 horas, 8 horas, já dá pra entrar aqui Você não é intima o suficiente pra entrar aí, né? não, tudo bem Deixa esse povo aí não conversar com ninguém não Pronto Ei, cara Viver umas sementes de... A gente tá meio pobre para comprar umas sementes mais caras, né? Aumentar nossa plantação. Nosso inventário é pequeno, né? Vou aumentar pra caramba a nossa plantação. Sai dando machadada no meio do.. Bom. É muita coisa que não clica, né? Mas é bem bonitinho. Muito bem, a gente tá começando a ficar exausto, então o que a gente vai fazer? É voltar pro casinha e tirar aquele soninho. Porque senão a gente desmaiar não vai ser bom. Quanto barro dá de dinheiro? Argila, né? Argila dá bastante dinheiro. Nossas plantinhas. Tudo top, hein? Vamos ver aqui. A gente recebe informações diárias aí da prefeitura. Não, não curto esse barulho Não sei se tem monstro, se não tem Sou muito mirim nesse jogo Por algum motivo ele para de bater naquela árvore. Um borboleta. Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, eu confesso para vocês. Save e madeira. Vamos vender, tudo estranho. Está chovendo, a gente não precisa regar. Vamos vender a seiva isso aqui, as sementes mistas, a gente vai manter. Vou montar essa semente mista aqui. Ui. Vou fazer alguma craftaria. Baú. Só isso? Deixar o baú de lá de fora? O que, que eu posso fazer com isso aqui? Ah, que legal. Eu posso guardar as coisas no baú. Aí sim. Como é que está nossa energia? Está ah, boa. Tem esse barulho, que eu não sei o que é dormir? Ó, é o único jeito Coleta nível 1, especializado, mais uma especialização em machado As árvores, ou seja, identificar sementes Novo artesanato Nova receita, lanchinho Olha só, agora a gente tem um lanchinho A gente está completamente restabelecido, e olha que legal! Nasceu as nossas primeiras xerívia sh... E a gente pode comer elas, que legal! Mas eu não vou comer elas não, vamos dar uma olhada aqui no nosso artesanato, o que a gente pode fazer? Lanchinho, uma bolota, uma semente de aço e uma pinha Semente Silvestres, Raiz Forte, Narciso, Olho Poró dentro de Leão Meu Deus! Meu Deus! É muita coisa! A gente ganhou uma recompensa por conseguir fazer as coisas A praia... Construir um galinheiro. Como que eu construí um galinheiro? O que é isso? Parecem umas minhocas. Pedra. Tô bem. A gente consegue pescar. Que legal. Tem tudo um esquema de peixe. Oi! Pegamos um peixinho. Encontrei uma sardinha de 3 cm. aí mais um monte de coisa para colher. Ó. Já vai colocar a semente de batata aqui. encerrar o vídeo. Oh, dá para jogar, <risos> dá para jogar dentro. <risos> ah, acho que é isso então pessoal. Vocês gostaram aí de Stardew Valley? É um jogo bem relaxante, né? O desafio é não sei qual que é o desafio, né? não sei qual que é o desafio, consegui fa fazer o dia render, talvez. É. Acho que é isso. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!